Bom dia! Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Hoje nós vamos falar sobre a dieta da, prote... a dieta... A dieta da proteína. É um tipo de dieta que a pessoa consegue perder 5 kg em duas semanas, um pouquinho menos. Esse tipo de dieta é uma dieta tipo termogênica. Que tem, por exemplo, por exemplo o valor biológico. Tem dieta. De, tem três tipos de fases, se não me engano. A fase 1 um é que em 14 dias esse cadáver tem que ter mil calorias. Aí tem o café da manhã, que tem três opções, tem o lanche da manhã, por exemplo, uma xícara do chá, do café com leite, desnatado e adoçante, só um exemplo, tem o almoço, tem o lanche da tarde, tem a janta, tem estímulo de novos hábitos, aí é dividido, tiver em quantas semanas. Cinco semanas, então é um tipo de dieta que controla a sua alimentação.